Meus irmãos, eu estava acabei de ouvir o áudio do nosso irmão, mas que é irmão Sandro, e me veio à mente o que o pastor Tiago, o verdadeiro pastor, escreveu na sua carta. Ele disse que o juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que não usar de misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E Paulo escrevendo, ele disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância e anuncia que todos se arrependam. Mas a gente sabe que Esaú não encontrou, portanto, endureceu o coração, não encontrou mais lugar de arrependimento. Então o tempo passa. É, Salomão escreveu, ele disse assim: o que é, já foi. E o que há de ser para Deus também já foi. Mas Deus pede conta do que passou. Temos cuidado para que não ultrapasse o, o limite, porque Deus dá tempo ao tempo. Mas tem um momento que Paulo diz que a, quando completar, encher a, o, o, o vaso da ira de Deus, que transbordar, não tem mais jeito não. O que resta é só juízo, né? Na verdade, então, é, que possamos é, ter misericórdia da nossa própria alma. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, Jesus disse? Então, quando as pessoas se tornam insensíveis, elas não, não, não, não, não se apercebem do perigo que estão correndo. Foi o caso de Sansão. Quem derrubou Sansão não foi Dalila, quem derrubou Sansão não foi a prostituta, quem derrubou Sansão foi o primeiro ato de desobediência encoberta e não confessada, quando ele tocou no cadáver. A lei do nazereado não lhe permitia tocar em cadáver coisa imunda, e ele tirou o mel, comeu, levou para o pai, levou para a mãe, escondeu, não disse de onde veio o mel, se lambuzou no mel, seus pais também comeram o mel sem saber inocentemente, e ali começou a decadência moral e espiritual de Sansão, até que Deus resolveu intervir e tratar com ele, por misericórdia, né? Então, o que ele não queria fazer, porque se ele pecasse, perdeu o naz zereado ele teria que raspar a cabeça, ir ao sacerdote. Por isso que ele não confessou para os seus pais, né? para não perder o privilégio. Tem muitos obreiros que não estão confessando, né? porque, por, com medo de perder os privilégios, com medo de perder os cargos, não querem começar do zero. Mas um dia Deus vai usar os filisteus, os filisteus para rapar a cabeça do Sansão e vai expor ele como fizeram com Sansão lá naquele, naquele uh, uh, anfiteatro, né? Que Deus não brinca. A, a, a vida é uma semeadura, a lei da vida é uma semeadura, a gente só colhe aquilo que a gente planta, Paulo disse isso. Então, são sementes que estão plantando, um dia vão colher, mais cedo, mais tarde, vai chamar a prestação de conta e vai colher. Né? Não, é, não é verdade, meus irmãos? Lembrando que Pedro disse que o julgamento vai começar pela casa de Deus e, e, e só se salvará o justo. Só se salvará o justo. Aí Pedro pergunta, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Juízo de Deus. Ezequiel falou isso. Né? Então vamos refletir, se eu, porventura houver tempo ainda, que haja arrependimento. Porque Paulo disse que, e outra coisa que eu estou gravando aqui, não é só para quem pratica não, viu? Porque Paulo escreveu aos Romanos no final da carta, a primeira, o primeiro capítulo, é um contexto diferente, mas é pecado também. Mas ele quando terminou, ele disse assim, e não somente aqueles que praticam, é digno de morte, digno de punição, mas aqueles que consentem. Então, dá desvio, dá oferta para patrocinar a corrupção, é, co é tanto corrupto quanto quem está é, é praticando a corrupção. Nem essa é dizer, não, e o pastor fala o que quiser do meu dinheiro. Fazer nada. É, é oferta consciente. Se a gente sabe que está sendo desviado para outro, outro, outros fins, não vamos contribuir para não ser cúmplice, cúmplice da corrupção. Não é verdade? Um abraço. O escritor de Hebreus, meus irmão, ele diz, portanto, toma, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Como é que os que manquejam vão olhar para uma liderança dessa, uma diretoria dessa, e vai. Andar diretamente. Como é que pode? Se eles próprios estão manquejando, eles próprios estão se corrompendo, como é que vão fazer a direita para os pés? Estão fazendo veredas tortuosas. Misericórdia. Presbítero Eduardo Cândido, a paz do Senhor, homem de Deus, o Senhor deu uma aula de Bíblia, enquadrando não é, essa diretoria desviada essa presidência desviada da nossa Assembleia de Deus em Pernambuco. Que não só é aqui em Pernambuco, por todo o Brasil, mas nós estamos tratando de assuntos da nossa igreja. Não é? E o senhor cita o texto de Paulo, o senhor citou o texto, mas não citou a referência, aí eu lembro-me agora porque o senhor veio citando as referências, dando uma aula de Bíblia. Que Deus lhe abençoe grandemente. É Romanos 1:32, exatamente. Isso que o senhor fala aí, tornam-se coautores do pecado, do desvio de conduta, é por isso que nós estamos orientando os irmãos, estamos recebendo orientação, não é? para que os irmãos deixem de ofertar irmãos, deixem de colocar o seu dinheiro na salva, não é? nos cultos da IADPE, principalmente em Recife, região metropolitana, não é? e nessas filiais que estão sendo gerenciadas e não pastoreadas. E comece a visitar, irmãos, as congregações humildes. Nós temos congregações aí na região metropolitana em Recife, que sequer tem ventilador, irmãos. Imagina os irmãos cultuando num circo de oração, sem um ventilador dentro da igreja. Os irmãos saiam para visitar, visitar os irmãos, é, é, as irmãs, os necessitados da igreja. Vocês vão descobrir quanta pobreza, quanta miséria, irmãos, de irmãos da nossa igreja. Tá certo? que estão dando o sangue pela obra, estão servindo ao Senhor com alegria, mas poderiam estar sendo ajudados pela igreja, a igreja tem condição para isso, muitos não têm nenhum fogão para cozinhar, né? não tem um alimento para se alimentar decente, então, meus irmãos, isso é fazer a obra, pegue o dinheiro que você ofertaria na igreja, tá certo, e supra a necessidade desses irmãos, para que se cumpra na sua vida e na vida da igreja, o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E de nada tinham necessidade, porque uns supriam a necessidade um do outro. Tinham tudo em comum. Isso é o verdadeiro evangelho, irmãos. Né? E nessa hipocrisia que nós estamos vendo aí, em que uns estão ficando milionários né? e outros morrendo à míngua, como foi o caso do presbítero com a ação pastoral, que pastoreou Itacuruba 23 anos e terminou da forma que terminou, sendo esquecido, colocado no ostracismo, não é? Por essa diretoria da nossa igreja, na gestão de Ailton José Alves. Infelizmente, irmão, são coisas que precisam ser ditas, não é? Em tempo e fora de tempo. Chegou o momento é? da cabeça desses homens, ser raspada, presbítero Eduardo Cândido, ser raspada, como foi a de Sansão.